Você quer ter o Watson full, totalmente full, liberado agora? Galera, se liga só porque eu tenho a dica. E é claro, vou fazer isso agora no vídeo no canal Bruno Clash. E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área mais um vídeo pra vocês Voltamos com tudo pra mais um vídeo E agora é hora da zoeira, mano, da zoeira Bom, estamos aqui dentro do nosso Brawl, Brawl, Brawl, Brawl Stars, mano E já está liberado o novo Brawler, o, o Watson, famoso Surge Uma hora depois inseriu o código Bruno Clash, você está apoiando, aparece lá em cima, Bruno Clash Duas horas depois Tá aqui pra vocês, agora é hora ah! 3 horas depois... Conseguimos! Achamos o acessório do Surge! Aquele momento que você percebe que tudo que estava fazendo não estava gravando a tela. Agora começamos a gravar a tela, mas neste momento já conseguimos, já abrimos todo o nosso caminho de troféus, já conseguimos pegar o Watson, já abrimos caixas pra caramba, já deixamos o nosso Watson Surge full, já conseguimos acessório dele e agora estamos em busca da Star Power. Fazer o que acontece? Bora daqui pra frente então, e aí eu já consigo mostrar pra vocês... Tudo que acontece a partir de agora, pelo menos na tela Então, bora lá, vamos. A... eu estou abrindo as caixas para tentar pegar o... a Star Power dele Bora lá então, vamos ver Eu sou o um cavalo mesmo, mano Meu amigo, bora lá então Caixa grande aqui, tentando pegar aqui as, as recompensas para ver se a gente acha as caixas para ver se a gente acha a Star Power, né? Ó, caixa Brawl aqui também abrindo Isso aqui a gente não vai ter como fazer Vai ter que virar a caixa Brawl realmente, não tem jeito Estamos tentando, será que não vai conseguir achar Star Power, mano? Só preciso da Star Power, mano 10 geminhas, tá bom Já tem umas gemas ali também pra comprar Algumas skins, apoiando o Bruno Clash Bora lá, mais caixa, tem mais ouro Ouro aqui também, é muito ouro, né, mano É muito ouro, já tem mais caixa Aqui também, mais ouro, que beleza Nada de chegar o A nossa Star Power Do Surge Watson, Watson Surge Bora lá então, vamos já Já vai aqui, mais uma caixa Mega caixa pra gente, opa Conseguimos! Conseguimos! A Star Power veio, chegou! Watson, efeito máximo, o ataque principal de Watson se dispersa ao atingir paredes ou alcançar a distância máxima Então se não pegar ninguém e for até o máximo do, do, do, da distância dela, ela abre lá Se ela bater em alguma parede, ela também abre, então dá pra fazer jogadinhas muito supimpas, ó isso mesmo, bora lá então, agora sim né rapaziada, agora sim O que, que mais eu posso querer, eu vou pegar esse ouro aqui, só porque que não quer nada Pegar essas gemas aqui também, só porque agora eu posso pegar em ordem diferente né Então a partir de agora eu já não vou pegar mais nada Porque eu já tenho o acessório, já tenho Star Power, já tenho bastante é, duplicador tenho... Cara, eu vou pegar o que eu quiser Então eu vou deixar as caixas que tiver a partir de agora, até o final da temporada e também as, a, os pontos de poder eu vou deixar. Porque se sair um Brawler novo, eu já tenho como pegar eles também, né? Então aqui eu só vou pegar gemas e ouro. Gemas e ouro, ó. Ouro, 200. Isso é bom porque eu posso pegar em qualquer ordem agora. Então, maravilhoso, ó. Então ficou bastante caixas aqui ainda, hein? Bastante caixa. Se vier um Brawler novo, ó. GG. Bom, é isso. Conseguimos, então, chegar aí a um nível bacana. Então agora o que a gente vai fazer é jogar. Olha lá, já temos ali, ó. O poder estrela e também o acessório. Surge totalmente full, totalmente full galera, muito top hein Ó, totalmente full com zero troféus, meu amigo Olha isso mano, olha isso, Watson, zero troféus, totalmente fusaço fusaço Beleza? Bora então, vamos fazer, ah deixa eu botar também o nosso Brock né O Brock agora ganhou aqui mais uma skin, cadê a skin? Aqui, opa moleque, tá aqui, nossa que skin top mano Bom, mas primeiro vamos jogar com o Watson né, vamos tentar jogar com o Watson Vamos ver o que tem que fazer, ó, acho que tem que ter umas missões aqui Dá pra jogar ali 60 mil de danos no futebral, 3 é, partidas de combate solitário Vamos jogar uma partida de combate solitário que tá valendo missão E eu já testei ele aqui também, então partiu Bora lá então, Watson, primeira vez com o Watson aqui jogando Vamos ver como vai ser né, eu tenho que... Tenho que... Olha como já vai ali, ó Nossa, olha lá a divisão que eu falei Quando bate alguma coisa, ele já divide GG, top demais Vamos ver se tem aqui, ó Tem o emote, aí sim, hein Tem o emote, só que ele é devagar, hein Tem que ficar ligeiro, porque ele é devagar Tem que ficar ligeiro Vamos daqui. opa, opa Opa Bateu aqui, bateu mais uma vez Bate e matou, boa, mano Aí sim, hein, aí sim, hein Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa Deixa eu ver lá se tem alguma coisa ali também Bateu aqui, pulou, pulou, pulou Nossa, mano Nossa, já teletransportei Show de bola Nossa, vocês viram como funcionou? O acessório foi top, mano O acessório foi essencial Pra... Nossa, mano Que bacana Nossa, olha que beleza, olha que beleza que eu fiz Olha que beleza, mais um Boa, mano Foi top essa, hein, mano E olha, eu só usei Você viu aquela... Ah, na hora que eu cliquei no super, ele pulou e bateu nas quatro caixas e deixou praticamente todas derrubadas ali Maravilha, cara, esse brawler é a minha cara, moleque Bora lá, vamos fazer uma zoeira mais um com ele Vamos tentar agora jogar um futebral? Bora lá Bora então, já estamos aqui dentro do futebral, bora que bora Agora é a hora, mano, bora lá então, vamos ver como vai ser Já vem ali, opa opa, opa, opa, opa, opa Beleza, mano. Ó, segurar agora ali, dar um pouquinho de segurada, tal. Beleza, dividindo ali os danos. Estamos aqui recuperando nossa vida, tranquilo. E aí a gente faz o seguinte, ó. Joga ali, bate. É, estratégia, estratégia, moleque. Estratégia, nossa, mano. Muito top, ó. Ó, ó como funciona? Ó como funciona? Ó como vai? Ó como vai? Boa. Opa. Nossa, fez o golaço, muito bom, muito bom, mano, muito bom, mano Top demais, hein, ó, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, boa Já vou dar meu super aqui também pra poder já ficar um pouco mais zica da balada né? Vamos pra cima, ui meu Deus, o que ele fez ali, mano, meu Deus Joga pra lá, tá louco, mano, o cara tá doido Opa, opa, opa, vou botar aqui o meu emote Beleza, golaço, acabou o jogo, mano, meu amigo, o Sanji é bom, mano o Surge é bom, mano Vou botar ele hoje ainda Hoje ainda já boto no 500 Já vou botar no 500 e vamos em busca de mil troféus Mano, que doideira, hein? Será que dá? Vamos ver, vamos ver Bom, bora lá agora, vamos testar o novo Brock O Brock na skin, né? O skinzão do Brock Zika Vamos lá então Brock Ranger azul, Brock super-herói Aqui no combate Bora que bora então, vamos ver Olha que bonito que ele tá, deixa sair aquelas coisas ali Pra gente poder saber ali como tá Opa, opa, opa, ó que bonito, mano, ó que bonito, nossa Opa, opa, hum, nossa, faltou um, hein, faltou um, opa Beleza, tá, vamos ver se a gente consegue rodar e achar umas caixas aqui, deixar um pouco mais forte, tá precisando de deixar fortinho aqui hein? Nada aqui, nada aqui, tá de boas, vamos ver como vai ser Tá, nada aqui, de boas. Opa, ai, a Bita tá lá ainda. Boa! Nossa, mano, nossa, nossa, nossa. Uh, ai, ai, ai, sai fora, sai fora, sai fora. Sai fora, sai fora, sai fora. Eu até tava com medo se a Rosa tava aqui ainda. Boa, mano! Ai, ah, cair também, mano! Caí também! Bora mais um então pra fechar a brincadeira! <risos> vamos lá então! Agora é a hora, broxão Bora partiu! Já vamos, hein? Foi, vamos lá, dada a largada, já vamos, já vamos de... Brock oh, super-herói, Ranger azul, vamos que vamos. Chegou a hora, Ranger azul. Boa, nossa, quase, mano, quase, mano. Meu amigo, boa. Uf. Opa, pensei que ia dar ali. Boa, mano, boa. Opa, opa. Ele tá tentando pegar ali o superzão dela. Bora ver o que a gente consegue fazer. Vou botar aqui minha skin do Brock. Ah, minha skin não, minha, meu, meu emotezão. Eita, o negócio tá pegado aqui, hein? O negócio tá pegado aqui. Não posso ficar ligeiro. Tem que ficar ligeiro aqui, né? Não pode vacilar, né, moleque? Você tá louco, ó. Vamos ver o que acontece ali. Vamos dar o dano de longe. Boa, já bateu ali. Boa, boa. Oh, Ai, ah, nossa, quase, hein? Quase, hein? Vai cair ali, ó, vai cair. <risos> Deixei ele sem saída, né? Deixei ele sem saída, meu mano. Deixei ele sem saída, mano. Bora lá, bora lá, bora lá. Opa, opa. Opa, mais uma, mais uma. Opa, mais uma. Uh, nossa. Nossa. Opa, opa, opa! Nossa, mano, passou o tiraço, boa, mano! Pegou, pegou, pegou, pegou, pegou, pegou, sentiu o drama, sentiu o drama. Vamos lá, mais uma, mais uma. Boa, boa. Nossa, pegou! Pegou! Meu Deus, pega, pega, pega, pega, pega! Pega, pega! Nossa, pega, pega, pega, pega! pega, pega. Oh, oh, oh. Pegou, pegou, pegou! Ai, ah, mano, tentei! Juro que eu tentei! Mas tá bom, ficamos em um segundo, foi bom, mano, foi topster. Então é isso, mano. Esse foi o vídeo de hoje. Vocês aí acabaram não vendo a doideira que eu fiz, eu comprei gema pra caramba, eu consegui o Watson, foi uma loucura rapaziada, mas pelo menos vocês viram ali, meu Watson full, full, full, fullzaço, top demais, com zero troféus e a gente vai conseguir subindo ele aí, beleza? Então é isso mano, espero que vocês tenham curtido o vídeo, se você curtiu já deixa aquele likezão, se inscreve aqui no canal e é isso, até a próxima, falou, foi! Oh, ha, ha.